God is a Woman é a quinta faixa do álbum Sweetener, lançado pela cantora americana Ariana Grande em 2018. Tanto a letra da música quanto o seu videoclipe falam sobre empoderamento feminino através da sexualidade. Porém, enquanto as cenas do clipe focam o imaginário da mulher através das eras, a letra conta sobre uma relação sexual em que o parceiro vê a mulher como uma deusa porque ela é boa no que faz. Oiê! Oh yeah. Tudo bem? O assunto do vídeo de hoje é a dicotomia entre a letra da música e o clipe de God a Woman, da Ariana Grande. God a Woman é a quinta faixa do álbum Sweetener, que é o quarto na carreira da Ariana e aquele no qual ela estava trabalhando no momento muito conturbado da vida dela. A produção desse álbum começou em 2016 e ela contou com a ajuda do Pharrell Williams, para chegar na sonoridade do álbum, que ela queria que fosse um pouco diferente do que ela já tinha feito antes. Porém, mais ou menos na metade do processo de composição das músicas do álbum, a Ariana foi fazer um show em Manchester, na Inglaterra, e infelizmente aconteceu um ataque terrorista no show dela, várias pessoas morreram, e isso transformou bastante a vida da Ariana e também a produção do álbum. Várias das músicas que ela já tinha escrito antes desse atentado foram modificadas, para dar um ar mais de união e um ar mais intimista para as músicas. Assim como várias músicas que foram compostas depois desse atentado também tiveram esse ar mais intimista e de união. Algo que representa bastante esse conceito que a Ariana queria trazer de estamos todos juntos são os vocais dela em várias músicas, que tem várias camadas da voz dela e parece que a gente está ouvindo um coral, mas na verdade é só a Ariana cantando. Então, uma pessoa dá a impressão de serem várias, o que traz essa ideia de. Muitas pessoas juntas por uma causa e muitas pessoas juntas para superar algo que aconteceu. Agora, essa woman não faz parte dessas músicas que foram modificadas ou escritas depois desse período. Ela tem uma história um pouco diferente. Ela, ao todo, conta com cinco compositores, quatro deles são homens e uma é a Ariana. E ela originalmente foi concebida pelo Savan Kotecha. Eu espero que eu esteja dizendo esse nome certo. Tem um outro nome aqui que é cabuloso também. Vamos tentar. O Savan Kotecha, então. Ele originalmente concebeu essa música para ser cantada pela Camila Cabelo e algum rapper. Porém, um outro compositor, o Ilha Sal, Salmanzade, entregou a demo dessa música para Ariana. Ariana gostou tanto que ela disse, não, essa música é minha. Então a Ariana pegou a música, que já tinha refrão, título e alguns versos escritos, e modificou para dar um ar mais feminino, um ponto de vista mais feminino para a música ela também adicionou vários versos. Então a Ariana tem forte influência na letra da música, embora o conceito já tivesse pronto antes de chegar nela. E isso é algo interessante da gente ter em mente que essa música foi concebida com um conceito por um homem e que tem outros três homens além desse primeiro compositor na composição. Porque a música ela tem um foco muito diferente do que o clipe tem. Enquanto a música ela tem um foco muito mais numa relação íntima entre duas pessoas que estão compartilhando um momento, e que é um momento muito importante para essas duas pessoas, mas que tem um foco muito mais no dar prazer ao homem, o clipe não é assim. O clipe ele tem uma mensagem muito mais universal, e ele fala muito mais sobre a figura feminina e o uso da sexualidade da figura feminina através das eras desde Roma até a Madonna. E eu tenho muito problema com essa dicotomia, porque eu acho que o clipe de God as a Woman é um dos clipes mais lindos que já foram feitos. Eu acho que ele tem uma simbologia muito interessante, eu acho que ele traz uma mensagem muito boa. Porém, a letra estraga um pouco a questão, porque, como eu disse pra vocês, enquanto o clipe, ele explora a representação da sexualidade feminina e como a gente vê a sexualidade feminina, a letra da música fala muito mais sobre dar prazer a um homem. É, a mulher, na letra da música, ela acaba sendo vista como uma deusa, não porque ela tem essa representação e tem esse misticismo que a mulher sempre teve em representações através da história, mas pela capacidade dela de dar prazer a um homem. Porém, eu entendo que a música, ela traz um empoderamento feminino para o sexo, de certa forma. Porque é muito difícil ainda pra uma mulher hoje em dia dizer que ela gosta de sexo e dizer que ela pratica sexo, né? A gente ainda é muito vista como a puta vadia, a interesseira, <risos> porque a gente diz que gosta de sexo. Então, eu acho que é, é importante uma artista tão grande quanto a Ariana trazer o sexo e o prazer do sexo em uma música que foi tão hypada quanto foi, God is a Woman. Porém, quando a gente compara a mensagem da letra com a mensagem do clipe, a mensagem do clipe é muito mais interessante e muito mais de vanguarda do que a letra da música. E por isso hoje nós vamos analisar as duas mídias, nós vamos analisar a letra da música e vamos analisar o clipe, pra gente ver exatamente qual é a mensagem que os versos e o refrão da música passam e qual é a mensagem que as cenas do clipe passam também. Wait, em termos de... Música, vocal e sonoridade de God as a Woman, eu acho que ela é, ela é praticamente perfeita. Ela tem uma sonoridade diferente. Né? Eu li que ela tem uma pegada de trap também, né? que é uma, uma ramificação do rap. Então ela tem um ritmo mais... Eu não sei exatamente como dizer, porque né? não sou muito versada em música. Porém, o vocal da Ariana nessa música é, é maravilhoso. Ela tem uma questão de ir deixando a voz ficar mais airada, assim, entrar mais ar na medida que ela vai chegando no refrão, o que combina muito com o conceito da letra. Além do que essa música tem algo bem diferente de outras músicas, que é a questão de o refrão ser muito mais calmo do que os versos. Né? Normalmente as músicas têm o refrão muito mais agitado e os versos mais calmos, mas nessa música é ao contrário. E a Ariana é quem produz os vocais dela. Então ela sabe o que ela está fazendo com a voz dela, ela conhece a voz dela o suficiente para saber o que ela tá fazendo. E ela faz muito bem, porque a produção dos vocais dela são sempre impecáveis. Ok, então vamos lá para nossa análise, né? A música, ela já começa no refrão. A gente já começa no refrão dela. E o refrão diz o seguinte, eu vou ler uma tradução da internet, tá? Eu não traduzi sozinha, eu peguei uma tradução pronta. Você. Você ama o jeito que eu te mexo. Você ama o jeito que eu te toco. Meu amado, no fim das contas você acreditará que Deus é uma mulher. E eu, eu sinto isso depois da meia-noite, um sentimento que não se pode combater. Meu amado, ele permanece depois que acabamos. Você acreditará que Deus é uma mulher. Então, esse refrão de maneira geral traz pra gente a ideia de que essa protagonista da música... Eu não vou dizer que é a Ariana, porque existe um eu lírico nas coisas, né? A protagonista dessa música, nesse refrão, diz pra gente que existe uma coisa... Que ela faz, <risos> que é tão boa, que quando eles terminarem, o parceiro dela vai achar que Deus é uma mulher. Que é tão boa que ela é. E essa ideia geral da música, né? Essa protagonista, ela é tão boa no que ela faz, que o cara acredita que ele está vendo uma divindade. Que ele está tendo uma relação com uma divindade. E por isso, Deus seria uma mulher. Porque só uma mulher que faz o que ela sabe fazer, teria todo esse poder que Deus teria. A gente pode já trazer agora, nesse momento da música, a discussão de se Deus seria uma mulher ou se seria um homem, né? Porque como a gente vive nesse mundo binário de mulher e homem, a gente normalmente dá sexo para as coisas quando a gente representa essas coisas, dá um sexo biológico, né? No caso de Deus... Essa figura religiosa, sabe? que para alguns é só uma energia, para outros é uma pessoa com muito poder mesmo. A gente sempre representa, né? a nossa cultura sempre representou nas artes e tudo, esse Deus como um homem. Então, quando a gente fala em Deus, normalmente vem a imagem do homem velho, sentado numa cadeira, lá no alto dos céus, mandando em tudo. Só que existem algumas... Mudanças nessa imagem para não só ficar naquela ideia do homem branco velho que manda em tudo, né? Porque a nossa sociedade é muito regida por homens brancos velhos. Então, talvez para trazer essa figura para mais perto da gente, a gente transforma esse Deus em outras coisas, né? Que não só a imagem que a gente sempre recebeu. Não é o que a música tá querendo dizer, mas é algo que a gente pode comentar aqui. E isso o clipe traz bastante, né? Principalmente na última cena. Mas pra gente trazer essa ideia de que Deus é uma mulher, a gente tá dando um twist aí nesse conceito, nessa representação do que que é Deus que a gente viu tanto nas artes. E sobre a questão de essa música não ser sobre sexo, tá? Não existe outra interpretação que não a é de que seja uma música sobre sexo, sobre a relação sexual, o ato sexual na hora em que ele está acontecendo. Porque tanto a Ariana já deixou isso claro, quanto a letra da música diz isso muito claro, né? Ela fala sobre como ela faz o parceiro se movimentar. Ela diz you aqui, mas em determinado momento ela diz he. Então a gente sabe que é um ele. Ela diz que I move you, I touch you. E aí existe um feeling that you can fight. Então tu vê que são, são coisas físicas, né? São coisas que uma pessoa consegue despertar na outra. E de maneira física, né, não só é emocional, então a gente sabe que isso é uma música sobre o ato sexual, né, de qualquer forma. Então, a gente passa para o primeiro verso. E o primeiro verso, a gente conhece os desejos dessa protagonista e a maneira como ela expressa esses desejos. Né? Ela fala, eu não quero perder tempo, você não tem a mente fechada, faça do jeito que quiser e eu posso ver que você sabe que eu sei como eu quero. <risos> Ninguém mais consegue entender. Garoto, eu gosto que você não tem medo. Amor, me deite e vamos rezar. Eu estou te dizendo como eu gosto, como eu quero. Então ela deixa claro o tempo todo que ela sabe o que ela quer. E ela não vai ter medo de dizer pra, ela, pra ele, pro parceiro, o que ela quer, porque o parceiro é um cara de mente aberta e que não tem medo das coisas. Então tu vê que é uma relação que funciona... Né? No, tanto no dar prazer quanto receber prazer, porque ele é mente aberta de aceitar o que ela quer fazer, e ela diz o que ela quer fazer, ela não tem medo de dizer o que ela quer fazer. O que é uma relação bem pra frentex, assim, porque <risos> é, não são raros os relatos de mulheres que são reprimidas de certa forma no sexo porque elas têm medo de dizer pro parceiro o que elas querem fazer. Elas têm medo de, de que eles não vão gostar, de que eles vão achar que elas são estranhas ou que eles vão achar qualquer outra coisa delas que não... que aquilo é só o desejo delas. A gente ainda tem muito tabu com essa questão de sexo. A gente acha que muitas coisas ainda são perversões, né? Isso, ah, isso é coisa de pervertido, isso aí não dá para fazer. Então é interessante que a música traz essa ideia de que essas duas pessoas que estão compartilhando esse ato se gostam e se respeitam e são abertos um ao outro. E uma coisa que a gente vai perceber nessa letra, assim, até o final dela, são conceitos religiosos trazidos para essa música e adaptados para esse ato sexual. Por exemplo, aqui ela diz: Baby, lay me down and let's pray. É tipo: vamos me, me deite, vamos deitar e vamos rezar. Então, o rezar, que é muito uma prática religiosa, está sendo trazida para cama. E isso é interessante porque já existiram muitas práticas, muitas religiões no mundo, nas quais o sexo era uma maneira de se chegar a Deus, de se chegar a essa super energia que tá lá cuidando da gente. Especialmente práticas pagãs tinham essa ideia de que o ato sexual, o sexo, te leva pra uma outra dimensão, assim, te faz transcender. Então, uma ideia do orgasmo, de tu liberar essa energia, te leva para uma outra dimensão, que seria a dimensão onde Deus está. Então... Não está muito longe, né? O um ato sexual não está muito longe da prática religiosa. Então é legal essa aproximação que a música faz entre os dois. E aí a gente chega no pré-refrão que diz o seguinte Eu posso ser todas as coisas que você disse para não ser Quando você tenta me atacar, eu continuo florescendo E ele vê o universo quando está comigo, está tudo em mim eu gosto de como esse pré-refrão, principalmente as duas primeiras linhas, né, que é eu posso ser todas as coisas que você me disse pra não ser e quando você me atacar eu continuo florescendo, traz uma ideia de autonomia, que é o que a gente já falou aqui antes, que é a questão de mulheres ficarem mais confortáveis com o lado sexual, né, porque... Aqui parece que ela tá dizendo que, é, eu gosto de sexo e eu sei que tu vai dizer que eu sou uma puta por causa disso, mas não importa o que tu me diga, não importa as maneiras que tu tente me atacar, eu vou sempre florescer porque eu sei quem eu sou e eu sei que isso aqui não é ruim, né? Então é interessante essa ideia que esses dois primeiros versos, essas duas primeiras linhas desse verso do pré-refrão trazem, de autonomia. Porque a mulher sempre foi e ainda é muito limitada nessa questão, né? É errado a gente dizer que a gente gosta, é errado a gente dizer que a gente sente prazer, é errado dizer que a gente se dá prazer sozinha, então é interessante trazer essa ideia. E, e também no contexto da música, que é, apesar de ela até estar fazendo isso por causa do prazer que o cara recebe, ela ainda tá tendo prazer com isso e ela não tá nem aí para as críticas, né? Que aí são as duas últimas linhas desse para refrão que ela diz. E ele vê o universo quando está comigo, está tudo em mim. Então, é aquela ideia de que ela é tão boa que o cara chega a ver o universo. né Ele transcende tanto naquela relação que ele consegue ver o universo. E está tudo dentro dela. Ela é tudo. É, isso é algo que a gente vai ver no clipe. Que a mulher ela é representada no clipe sempre como o centro de alguma coisa, o centro de alguma energia. E aqui ela está dizendo que está tudo em mim. Está tudo nela, dentro dela. Ela é tudo. Ela quem permite que esse homem veja o universo. É interessante, mas eu acho que ao mesmo tempo tira um pouco do foco. Né? Eu acho que principalmente o refrão, ele tira um pouco do foco. Eu gosto que o pré-refrão, ele traz a ideia da autonomia, de esse é meu corpo, eu faço o que eu quiser com ele. E o primeiro refrão também traz essa ideia de eu quero fazer assim, então eu espero que você que tem a mente aberta faça assim. Né? Traz essa ideia de autonomia, mas o refrão é quem estraga tudo. <risos> E a gente tem o refrão de novo aqui na música, né? Então a gente vai pular direto para o segundo verso. O segundo verso, ele é basicamente o primeiro. Fala sobre os desejos. Então ela diz, vou contar todas as coisas que você deveria saber. Então amor, pegue minha mão, salve sua alma. Podemos fazer isso durar, ir devagar. E eu posso ver que você sabe que eu sei como eu quero. Mas você é diferente dos outros. E garoto, se você confessar, poderá ser abençoado. Veja se você merece o que vem depois. Estou te dizendo como eu gosto, como eu quero. Então aqui traz essa ideia de novo do desejo. Ela tá dizendo o que ela quer e ela sabe que o cara vai aceitar isso porque ele é diferente dos outros. E ele vai, ele vai saber que ela sabe como ela quer. Só que aqui já traz umas outras ideias, Assim, traz uma ideia de condição. É, se você fizer direito, aí você vai ter salvação. Né? Ela diz, veja se você merece o que vem depois. Né, traz uma ideia de condição aqui também, de eu tenho esse poder e eu posso fazer, só que tu vai ter que fazer por merecer. O que também é uma ideia religiosa, né gente? É, você vai ganhar os céus se você se comportar na terra. É, não cometa pecados, senão você vai para o inferno. Ela usa também se você confessar, poderá ser abençoado, também é um conceito religioso, né, de religião. E pegue minha mão, salve sua alma. É, tem bem esse conceito religioso misturado à letra, que é muito interessante. E aí depois a gente tem o pré-refrão de novo, né, com aquela mesma ideia de autonomia e de ele ver o universo quando está comigo. Depois a gente tem o refrão de novo e por último a gente tem vários versos, mas que basicamente dizem a mesma coisa, né? Deus é uma mulher, sim, sim. Deus é uma mulher, sim. Meu amado, no fim das contas, você acreditará que Deus é uma mulher. E aí os últimos versos são ele permanece depois que acabamos, né, o sentimento. Você acreditará que Deus é uma mulher. Eu acho interessante essas últimas, esses últimos versos aqui. Primeiro porque eles são cantados em coral, né? Aquela ideia de várias camadas da voz da Ariana, formando a ideia de um coral. E parece que ele tá dizendo várias coisas desencontradas que já foram ditas na música. Mas vocês não têm a impressão que é o um orgasmo nessa parte? Que a coisa explodiu aqui? Que realmente eles chegaram naquele sentimento que vai permanecer? E que o sexo acabou aqui nesse momento? Eu tenho essa impressão. E isso é muito interessante. Eu gosto de começar a música construída dentro desse conceito. E aí, agora que a gente terminou de dar uma olhada nessa música, vou falar sobre ela, né? Então, em resumo, God is a Woman fala sobre um ato sexual que um homem e uma mulher compartilham. E são pessoas que estão numa relação muito boa, não é uma relação tóxica, porque ela fala e ele escuta, ele não tem medo do que ela tá dizendo, e ela não tem medo de dizer pra ele o que ela quer. E ela tem um grande superpoder ali, que ela pode ou não dar pra ele, dependendo de como ele se comportar. O que... Eu fico um pouco assim com essa música, é que ela é bem uma dimensão só, assim, ela tem uma dimensão só. Ela fala sobre a divindade da mulher, tipo, a, um, a mística da mulher, a divindade que a mulher tem, só através do sexo, só uma coisa. Meio que o sexo abre muitas portas pra gente falar sobre várias representações místicas femininas, né, porque a partir do sexo a gente tem a maternidade, que também é uma super representação divina que a mulher tem. Também tem a questão da menstruação, que é outra representação divina que a mulher tem, e que de certa forma está ligada ao sexo, né, porque é por onde, através dela, ou da falta dela, no caso, a gente tem a gravidez. Porém, ainda assim, essa música só tem uma dimensão sobre essa representação da sexualidade feminina, né, como se o único jeito que a gente pudesse se empoderar através dela, ou dela, da sexualidade, é dando prazer pra alguém, especialmente pra um homem. De repente, a coisa poderia ser um pouco diferente se ela estivesse falando sobre ter prazer sozinha, ou de como ela não se importa de como as outras pessoas veem ela, sabe? Talvez a coisa pudesse ser um pouco diferente, assim, o foco pudesse ser muito mais nela do que no homem. Uh, dito tudo isso, né, sobre a música, agora a gente vem pra realidade, né? A gente sai do eu lírico, da protagonista, e a gente vem pra Ariana Grande. Ela modificou a letra dessa música, né? Ela acrescentou versos e ela modificou a letra dessa música quando chegou pra ela pra dar um foco muito mais feminino, né? Um ponto de vista mais feminino. E aí eu pergunto pra vocês como será que é a demo dessa música? Eu não cheguei a pesquisar pra ver se a demo existe na internet. A ideia era que fosse cantada por um homem e, um, um homem e uma mulher, né? Um rapper e a Camila Cabello. Então, talvez a coisa fosse muito mais um troca entre eles do que só a mulher falando. Talvez fosse bem menos empoderador do que essa versão da Ariana é. E eu achei uma demo no YouTube. E aí acaba. Ela fala come back for more. Tipo, você volta pra mais e você gosta... Não, eu gosto como você me move e eu gosto como eu toco você. Então era uma troca muito maior. Não existe a versão completa aqui, eu acho, e é isso. Talvez a versão pensada pra Camila, né, fosse muito mais esse troca-troca entre ela e o rapper, tal do rapper, do que o ponto de vista feminino. Muito mais interessante a Dariana, da vamos falar a verdade. Enfim, agora que a gente já falou da música, vamos falar sobre o clipe. A o clipe de Goddess Woman foi lançado no YouTube no dia 13 de julho de 2018, no meu aniversário. E ela, curiosamente, o clipe, né, curiosamente foi dirigido, produzido e editado por homens. E aí a única participação feminina que tem é na produção da participação da Madonna, do vocal da Madonna. Isso eu achei muito interessante. Talvez o conceito tenha vindo da Ariana, eu não consegui encontrar essa informação. A produtora que produziu esse vídeo é uma produtora super grande também, ela já produziu clipes da Jaquete... Chloe Halle, Liso, Kendrick Lamar, Normani, vários clipes desses artistas que a gente vê por aí são dessa produtora. Achei isso bem legal. E então, como eu já tinha comentado com vocês, de maneira geral, assim, o clipe, ele não fala sobre o prazer no sexo, né? E a representação da sexualidade feminina no sexo em si. Ele fala sobre a sexualidade feminina de maneira geral, em como ela foi representada na arte, como ela foi representada pela história e percepções dela na mídia. Basicamente um clipe sobre o sagrado feminino, né? A gente vê isso desde a primeira cena. Existem muitas, muitas e muitas análises desse clipe aqui no YouTube, então eu não vou me prender muito à análise de cena por cena. Eu vou tentar falar mais ou menos, assim, uh, alguns conceitos que eu fui pegando em cada uma dessas cenas, tá? E existe também um vídeo de behind the scenes no YouTube, então dá pra entender mais ou menos como é que esse clipe foi gravado e mais ou menos qual era o conceito por trás de cada uma dessas cenas. Então a gente abre, né, esse clipe, ele abre com a Ariana no meio da Via Láctea. E a Via Láctea é o bambolê dela, então ela tá ali bamboleando a Via Láctea. E aí traz um pouco daquela ideia que eu falei pra vocês de que a mulher está no centro de tudo. Aqui nesse vídeo a mulher está sempre no centro de tudo. Tudo está, em, está nela, né, a Ariana diz que está tudo em mim, então tudo, ela está no centro de tudo aqui nesse clipe. Em seguida, a gente vê a Ariana no meio de uma piscina de líquidos coloridos, tudo em tom pastel, que parece uma pintura, é muito bonito. E ela está exatamente no centro de um dos desenhos formados pelos, pelo líquido. E esse desenho é uma vulva. Então, novamente, ela está no centro dessa representação. E aí eu pensei, por que, que uma cena veio depois da outra, né? Por que, que a cena dela no centro de uma vulva veio depois dela no centro da galáxia? Será que a é questão de estar no centro do mundo... Né, porque, de certa forma, todos nós nascemos de uma vulva, né? Se a gente não nasce da vulva, a gente nasce da barriga, num cortezinho. E como nós somos animais muito biológicos ainda, né, seres sociais, mas muito biológicos, a questão sexual ainda é muito importante para a gente manter a espécie, né? Apesar de a gente achar que a gente é muito racional, talvez muitos dos nossos gostos e das nossas preferências seja para manter a espécie. E desse jeito, o órgão sexual estaria no centro de tudo. E aí, na cena seguinte, a gente vê a Ariana dentro de um lugar branco. Ela está deitada em cima de uma cama, onde tem vários homens envoltos num líquido branco, pegajoso e nojento. E essa cena, ela deveria representar o nascimento. Né? A Ariana estaria ali dando a luz, aquele ali seria o interior do útero e aquelas crianças estão dentro do líquido amniótico. Também, talvez, sendo um paralelo com a ideia de mundo. Né? porque todos nós já habitamos o útero, talvez aquele ali seja um mundo, de certa forma, né? e para todo feto, o útero é o mundo dele. Então, essas três cenas elas podem estar juntas nesse clipe por causa desse conceito de mundo, de, de casa, de origem das coisas. E é interessante como em três cenas a gente foi de algo muito grandioso, que é uma galáxia, para algo muito pequeno, que é um útero. Né? É interessante como esse conceito da mulher como deusa ou da, da divindade feminina que está presente em coisas tão grandes como a galáxia e tão pequenas quanto o útero. E que, ao mesmo tempo, é algo grandioso, porque é o nascimento. Todo nascimento é grandioso, né? É uma vida que está nascendo. É grandioso. E agora, nessa cena, a gente passa para uma outra ideia de sexualidade, que é a sexualidade diante da sociedade. Então, a gente tem a Ariana sentada na posição do pensador e embaixo dela, muito menores do que ela, tem diversos homens gritando xingamentos pra ela, e eles estão muito bravos, porém ela está muito calma. O que a gente pode trazer, de repente, para aqueles versos do pré-refrão da música, em que ela diz que ela sabe do que, que as pessoas vão chamar ela, mas que se eles tentarem atacar ela, ela vai florescer, porque ela não tá nem aí, porque eles estão dizendo. E essa é essa imagem que a gente tem, né, dela aqui, ó, tranquilinha. E os caras jogando um monte de coisa nela e ela, hum, tá, beleza, thank you, next. Outra cena que aparece entrecortada pelo clipe várias vezes é uma em que a Ariana tá de frente pra câmera, cantando pra câmera, usando uma roupa jeans, enquanto várias mulheres estão de costas. Então a gente vê vários cabelos diferentes, a gente vê vários biotipos diferentes. Eu não sei exatamente se essa imagem tem, se essa cena tem uma representação, um comentário social, além de, somos todos mulheres diferentes umas das outras, né? Nós todas somos mulheres, mas não somos diferentes umas das outras. A gente tem as nossas peculiaridades, apesar de todas sermos mulheres. A sexualidade tem o seu leque de peculiaridades, porém é uma só. Então a gente passa pra cena que eu falei pra vocês, que tinha uma homenagem à Madonna, que é a Ariana usando um cônico que a Madonna usou durante a turnê de Blonde Ambition. Esse sutiã ele foi feito pelo Jean-Paul Gaultier e foi feito especialmente para Madonna para essa turnê. Ele tem uma questão muito feminina e masculina ao mesmo tempo nele, né, porque esse cone ele é muito formato fálico. E aí tu tem esse sutiã que é uma, uma peça feminina, é uma peça de sustentação para os seios. E aliás os seios, né, são coisas muito femininas, a amamentação, a alimentação, é uma fonte de vida. Só que ao mesmo tempo eles estão cobertos com um cone e o cone é fálico essa, além de tudo, é uma forma que era muito usada nos sutiãs dos anos 50, uma época em que o ideal feminino era ser mãe e dona de casa. E nessa cena que a Ariana tá usando esse sutiã que tem essas várias representações, ela tem cabeças de cachorro ou de lobo atrás dela que poderiam representar o Cérbero, que é o guardião do submundo na mitologia grega. E o que imagem passa pra gente, né? É... Eu fiquei muito com a impressão de que era um comentário sobre como a, a mídia, principalmente, via a Madonna. Porque a Madonna, ela é uma cantora extremamente importante pra música pop, pra música em geral, mas especialmente pra música pop. Pelo tanto de caminho que ela abriu, que ela ajudou a abrir, pelo tanto de tabu que ela ajudou a quebrar e pelo tanto de representação que ela trouxe. A Madonna, desde que ela surgiu em 80... 82 ou 84, acho que 84 foi o primeiro hit dela, ela tá sempre trazendo coisas novas. Né? Ela tava sempre trazendo a mulher e a sexualidade pra música pop. Tanto que Blonde Ambition era muito voltada pra sexualidade. Tanto que toda aquela era do Justify My Love que ela teve foi super criticada pelo tanto de sexualidade que ela colocou à tona. Então, eu tenho a impressão de que essa cena, ela é muito um comentário sobre como as pessoas viam a Madonna como esse representante do inferno, né? esse representante do submundo, de estar tá tirando as mulheres daquela posição de santas que elas tinham antes, ou que elas deveriam ter. E aí a gente muda, né, pra uma imagem que aparece em algumas outras cenas depois, que é a Ariana no centro de uma vela. Então, novamente, a gente tem ela no centro de alguma coisa, que é uma fonte de energia, de vida, de certa forma, né, lá a galáxia é a fonte do movimento aqui para manter esse, esse planeta vivo, pra gente poder continuar vivendo aqui, a gente tem ela no centro da vulva, que é de onde saem as crianças, é de onde a gente tem nova vida, e aqui a gente vê ela no centro de uma vela. O fogo é energia, é poder, o fogo é calor... Então a gente tem essa fonte de vida aí, de certa forma, fonte de energia. E a vela também aqui nesse sentido não é só fogo, não é só calor, mas também a luz. É conhecimento. Então talvez seja essa ideia de que quanto mais tu busca conhecimento sobre o teu corpo, sobre a tua sexualidade, sobre a representação feminina na, na mídia, na arte, na história, mais a gente se empodera sobre quem a gente é. E aí a gente tem uma cena que é muito polêmica, assim. Eu já assisti um vídeo de um padre reagindo a esse clipe. E o padre ficou muito passado com essa cena. Que é a Ariana sentada em cima do planeta Terra com as pernas abertas Estimulando <risos> um tornado. <risos> e eu acho que essa cena, ela traz duas coisas principais pra gente. A primeira, obviamente, é a questão do próprio prazer, né? Do alto prazer E que ao se fazer isso, acaba se tornando uma tragédia pra todo mundo. Porque ainda é tabu. E também... E existe o lado da Mãe Natureza, né, que é uma outra figura muito representada aí durante a história e durante as artes. E a gente tem várias deusas, tipo, da mitologia grega, mitologia nórdica, mitologia romana, em que são representações da Mãe Natureza. E aqui eu acho que a Ariana pode estar sendo a Mãe Natureza, né, porque ela tá fazendo algo acontecer na Terra, que é algo natural. Então, se isso tem a ação de algum deus, é da Mãe Natureza. E, de certa forma, se Deus é uma mulher, esse Deus é a Mãe Natureza. Existe ali no meio uma cena que é muito engraçada e que todo mundo ficou pensando no que que significava. Que eram vários castores saindo de buracos e gritando. E aí eu fui ver comentários em inglês sobre isso e o pessoal fala que é porque castor em inglês é beaver. E beaver é uma gíria pra vagina. Tipo aqui em português que a gente tem perereca, periquita, que são animais aleatórios que a gente usa como gíria pra vagina, eles usam beaver. O que é algo legal de a gente pensar também porque a gente não usa a palavra vagina. Né? A gente diz qualquer outra coisa pra não dizer a palavra de verdade, pra dizer a palavra vagina. A gente... Periquita, perereca, pepeca, não sei o que. Tem 50 mil nomes pra gente não dizer o nome de verdade. Essa próxima cena é uma das mais bonitas do clipe, né, que a Ariana é tudo em desenho, assim. São várias arianas formando uma montanha, e aí a gente acompanha a cena enquanto ela vai descendo. E aí uma das arianas sai caminhando e ela fica grávida aí eu pensei, qual poderia ser, assim, a representação dessa montanha, né? Porque a câmera vai descendo da montanha e vai mostrando essa mulher enquanto ela vai se transformando. E eu fiquei pensando uh, num rio, porque lá no topo da montanha, quando a montanha é muito alta, a gente tem neve. E normalmente é de onde os rios surgem. Quando tu tem uma montanha perto, o rio normalmente... Vai sair lá de cima, porque a neve vai vai derreter lá em cima. E vai se transformando num rio. E aí eu fiquei pensando se isso não poderia ser uma espécie de jornada, assim. É, essa mulher é uma coisa lá em cima. Só que à medida que ela vai descendo, ela vai se transformando, ela vai passando por uma jornada. O que pode ser essa questão da gravidez, assim. A maturidade do corpo, até tu se torna mãe. Então a gente tem uma cena que é a Ariana como a loba, que alimentou o Remo e o Rômulo. Né, que são os fundadores de Roma, segundo o mito muito interessante essa cena porque é a primeira vez que a gente vê um animal uh, e que talvez possa ser estendido esse esse conceito para a doação feminina assim a doação da mãe para os filhos é porque a loba se doou para esses dois homens se doou para essas duas crianças e de certa forma se ela não existisse Roma também não teria existido porque eles eram Órfãos, e eles teriam morrido de fome se essa loba não tivesse se doado para alimentar eles, né? E depois que eles cresceram fortes por causa do leite da loba, eles fundaram Roma. Então, de certa forma, talvez isso queira dizer que sem a força que as nossas mães dão pra gente, a gente não seria nada, né? A gente não conseguiria atingir o que a gente atinge quando adultos por causa da força que elas nos deram lá no início. Então, eu acho que é interessante para falar sobre essa força da mãe, assim, que se transfere para os filhos. Então a gente tem aí, nesse meio tempo, várias outras cenas repetidas, né, que já aconteceram antes. Só que elas combinam numa cena que também é um pouquinho polêmica, que é a Ariana sem a posição de lotus, Com a mão fazendo este símbolo, que é o símbolo da vagina. A gente usa muito isso aqui pra falar sobre a vagina, né? Mas uma daquelas coisas que a gente não diz o nome é a gente usa um símbolo pra falar. E ela, novamente, tá no centro de alguma coisa, né? Ela tá no centro de várias formas geométricas que me lembraram muito o Homem Vitru... Vitruviano que é o símbolo da perfeição, ele tem as proporções divinas ali, as proporções perfeitas. E a gente vê uma mulher no centro desse símbolo. E tem os planetas atrás dela, então de novo traz essa coisa mística, universal, tipo a primeira cena que era a galáxia. E aí a música dá uma pausa, né? o clipe dá uma pausa para entrar a voz da Madonna. A gente já falou da Madonna numa cena anterior, só que enquanto aquela cena era uma homenagem à Madonna através do sutiacônico, Aqui a Madonna entra como a voz de Deus e ela entra falando um versículo de Ezequiel que aparece no filme Pulp Fiction. No vídeo daquele padre que eu falei para vocês, ele disse que esse versículo não existe na Bíblia, que foi inventado pro filme. Porém, independente disso, uh, esse versículo ele fala sobre proteger os seus irmãos né, diante de uma ameaça. E aqui a Madonna fala esse versículo, só que ela troca brothers por sisters. Então ela fala sobre irmãs, questão da sororidade. E aqui tem uma coisa interessante sobre o figurino da Ariana que a gente vai perceber mais tarde, né? Mas ela tá usando luvas em que tem escrito Power. E aqui a Ariana, ela dubla a Madonna, né? Enquanto a Madonna tá falando com essa voz de Deus, tem uma certa luz vindo de cima, a Ariana tá dublando. É como se ela fosse uma intérprete dessa voz de Deus, né? Uma... uma Messias. E a gente sabe por que, que a Madonna tá aqui representando a voz de Deus, né? Ou da deusa. Porque ela é a deusa do pop. É a rainha do pop abriu caminho para muitas pessoas. E assim, se não fosse a Madonna, a gente não teria várias das pop stars que a gente tem hoje, hoje a gente não teria Britney, a gente não teria Ariana. Então, a gente tem que reconhecer a importância da Madonna para a música pop. E ao final dessa cena, dessa primeira parte da cena nesse cenário, a Ariana joga um martelo para cima e esse martelo quebra um teto de vidro. E esse martelo, ele é aquele martelo usado por juiz. E aí aqui talvez Uh, a gente traga um pouco da ideia da justiça e como a justiça é falha com as mulheres, né, como o sistema judicial é falho com as mulheres, como a gente tem estupradores que não recebem a pena que deveriam, como a gente tem ordem de restrição que não é cumprida, como a gente tem o tipo a descrença da polícia quando uma mulher vai lá dizer que sofreu um abuso. É um sistema muito frágil, né, ele... Não funciona como ele deveria funcionar, então talvez essa seja a questão do teto de vidro. E aí, antes de voltar para aquela cena, que a gente vai falar sobre as luvas da Ariana, que tá escrito Power, a gente corta para uma cena em que ela tá cantando, e no lugar dos olhos dela aparecem os olhos de felino. Eu fico pensando muito sobre o que poderia ser essa cena, assim, e me veio o que que são os felinos, né, como as pessoas veem os felinos. Normalmente eles são vistos como animais frios e traiçoeiros, Porém, a verdade é que os felinos, eles são carinhosos, sim, eles gostam de estar com a gente, sim, só que é nos termos deles, né, eles vão fazer carinho no dono deles, mas quando eles querem. Eles vão se aproximar das pessoas, mas quando eles querem. E eu li uma vez um texto, disse que os gatos são mulheres livres gatos fazem o que eles querem, os felinos fazem o que eles querem, e eles são julgados por isso, né, eles são vistos como animais frios e distantes porque eles fazem o que eles querem na hora que eles querem, eles não são como os cachorros que estão ali quando a gente quer. E então talvez essa cena tenha um pouco disso, dessa conotação dos felinos falando sobre as mulheres. E aí a gente volta pra cena anterior, a questão das luvas, é que pode ser muito uma representação de tu abraçar o teu poder, né? Porque a Ariana, ela tá usando essas luvas escrito Power, e ela se abraça naquela cena. E atrás dela, é muito interessante, porque tem uma mulher de pernas abertas, e tem uma luz vindo de cima, e aí... A junção toda dessa cena pode ser para nós uma representação de abraçar o seu poder através da sexualidade. E tu tá sendo abençoada por causa disso. Tu tem a luz de Deus descendo ali em ti, tu tem as pernas abertas, porque a gente tá falando sobre a sexualidade, sobre a vagina. E ao mesmo tempo, tu te abraçando com teu poder. E também essa luz pode ser uma representação do nascimento, né? Porque tu dá a luz um bebê. E então a gente tem... Mas várias cenas repetidas e a gente culmina numa cena que eu gosto muito, que é a Ariana se equilibrando em cima de um cordão umbilical segurando planetas. E aí a gente pode ter a ideia do centro de novo. E também aquela ideia de que a mulher tem muitos papéis e ela precisa equilibrar todos esses papéis. Então ali a gente tá vendo uma mulher que tá segurando planetas e andando em cima de um cordão umbilical, que também pode ser a ideia de macro e micro. A gente falou sobre, lá nas três primeiras cenas, a galáxia ser algo muito grande, enquanto o útero era algo muito pequeno. Então a gente tem ela ali com os balões numa mão, que é algo muito grande numa mão, e algo muito pequeno embaixo dos pés dela. E a questão dos papéis é porque a mulher carrega muitos papéis, né? A gente tem... O papel doméstico, a gente tem o papel no mercado de trabalho, a gente tem o papel enquanto filha, a gente tem o papel enquanto mãe, a gente tem o papel enquanto namorada, enquanto esposa, enquanto dona de casa, enquanto amiga. A gente tem muitos papéis e a gente precisa equilibrar todos eles, né? A gente precisa ter tempo de também performar todos eles e isso requer equilíbrio. Então a gente chega na penúltima cena do clipe, que é uma cena muito interessante, em que a Ariana tá no centro de um círculo com muitas mulheres usando capas compridas. E parece muito uma cena de uma igreja norte-americana. Sabe nos filmes, quando a gente vê aquela igreja norte-americana no bairro dos negros, em que, normalmente, Nova York, e que é muito mais divertido, as pessoas cantam, as pessoas dançam, e, sabe, é muito diferente de quando tu vai numa igreja no bairro dos brancos? Eu tenho muita impressão. Que é esse tipo de cena aqui. Porque a gente tem essas pessoas cantando, dançando ao redor da Ariana. E a Ariana tá fazendo o mesmo, tá dançando e tá cantando. O que é uma apresentação de, de um culto, né? De um culto de uma religião. E o clipe finaliza, então, com uma das cenas mais lindas de toda a história das cenas de videoclipes. Que é uma interpretação daquela pintura do Michelangelo da criação do homem. Em que é a criação de Adão, eu acho o nome. Em que Deus tá esticando o dedo e aí ele toca no dedo de Adão. E aqui é tudo ao contrário, né? Em vez da gente ter Adão na cena, a gente tem Eva. Em vez de ter o homem branco, velho, barbudo de cabelo branco, a gente tem a Ariana como Deus. E os anjos todos são mulheres. É uma cena muito linda. Termina tão bem. Eu acho esse clipe perfeito. Perfeito. Então, um resumo desse clipe. A gente passou por... Ah, pera, tem mais uma cena aqui. Tem uma cena em que a Ariana tá em cima de um farol. E aí quebra uma onda, assim, no farol. Eu não sei exatamente o que, que significa, eu pensei fiquei pensando que talvez pudesse ser mais uma representação da Mãe Natureza. Por causa da força da onda, que a onda quebra no farol, mas também porque um farol mostra o caminho, né? Ele é tipo um guia, ele é um, um guia até o porto seguro. Então talvez seja isso de ela mostrar o caminho, ela ser o guia. Então, a gente passou por todas essas cenas, por todo esse clipe, que pra mim representa várias facetas da sexualidade feminina. E trouxe pra gente vários conceitos sobre o que é ser mulher na nossa sociedade. O que é muito diferente da letra da música, né? E agora eu deixo a pergunta. O que vocês acham disso? Vocês concordam comigo? Vocês discordam de mim? <risos> Por favor, deixe um comentário aqui nos comentários. E a gente vai conversando à medida em que vocês forem comentando as impressões de vocês. Se você gostou desse vídeo, considere se inscrever aqui no canal. Não esquece de deixar o like e compartilhar com os amigos. E a gente se vê no próximo vídeo.